A Integranet da SCI Sistemas Contábeis conta com dois novos recursos que vão auxiliar você, contador, na escrituração das notas fiscais eletrônicas. Funciona assim, seu cliente faz as alterações das notas fiscais online no Integranet. Você importa e as informações já vão automaticamente para os sistemas Único Fiscal ou Fiscal Visual Suprema. O cliente determina a classificação dos produtos na nota fiscal através de um campo específico, que aponta se a mercadoria será destinada para revenda, uso e consumo ou ainda para ativo imobilizado. Além disso, ele pode indicar a data de entrada das notas fiscais eletrônicas, identificando o dia exato em que o produto chegou na empresa. Todas as alterações podem ser informadas individualmente ou em lote. Sabe o que tudo isso significa? Mais segurança na apuração dos impostos, organização e produtividade para sua empresa contábil. Saiba mais! Acesse sci.com.br ou ligue 0800 47